Concluindo, a apometria inegavelmente está na vanguarda da doutrina espírita, mantendo bem alto o pensamento e a codificação de Kardec. Segue em frente pelas sendas da ciência e do conhecimento, como perceituava o mestre. Assim, nos dias atuais podemos dizer que a apometria e a física quântica se confundem no estudo e aplicação dos limites da matéria, lá onde o material e o espiritual se confundem, lá onde a matéria feita a energia e a energia feita espírito convivem em perfeita harmonia e interação. A bela conclusão do pensamento de Demócrito, 400 a.C., quando diz que a alma consiste em átomos sutis, lisos e redondos como os do fogo, já antevia o quadro Estado da Matéria, o plasma na anticâmara do mundo espiritual. O físico dos tempos atuais, nas suas pesquisas da constituição mais íntima da matéria, no microcosmo mais profundo da substância, atônito, está descobrindo energias inimagináveis cuja atuação contraria, frequentemente, a todas as previsões e teorias laboriosamente edificadas, e vê-se obrigado a se render às maravilhas da criação e aceitar a existência de uma mente superior, que pensa e ordena o universo no seu aparente caos. A matéria é energia. Logo, tudo que se parece sólido e impenetrável está perdendo esta propriedade e nos conduzindo ao mundo do pensamento, ao mundo do espírito, ao verdadeiro mundo. A apometria, ao adotar as leis da física quântica nas suas técnicas e procedimentos, com ela se identifica, fazendo a perfeita harmonização do conhecimento com o amor. A dicotomia inefável que leva à evolução, consagrando o pensamento vivo do mestre do amor, Jesus. O Cristo. Pergunta 13 de 10 de 97. Em São Paulo, estamos recém-começando os trabalhos de apometria e temos dúvidas principalmente em como começar na área de estudos e o quanto de sucesso nós vamos alcançar em quanto tempo. Dana em todos os locais, não só no país onde todos vocês vivem, mas em outros países também, no mundo espiritual estão escolas instituições aguardando o momento em que os encarnados se disponham a auxiliar nessa grandiosa tarefa. Desse modo também ocorre na região que comporta toda a sua cidade. Desse modo, a partir do momento que um determinado grupo se dispuser a estudar, do mundo espiritual virão as intuições. Nem todas precisam ser seguidas por vocês, mas elas servirão para colocar diretrizes em seu trabalho, no seu trabalho de estudo e mais tarde no trabalho de socorro àqueles que lhe buscarem. Portanto, que o grupo em que sua primeira reunião defina um assunto básico para ser estudado e percebam que com o passar das reuniões, esses estudos vão sendo direcionados. A princípio, todos creem que esses mesmos estudos são direcionados pelas suas próprias mãos e pelas suas mentes. Mas tenham certeza que as suas mentes são direcionadas por amigos do mundo maior que estão aguardando pacientemente o momento da primeira reunião de estudos. Quanto ao sucesso, o sucesso é garantido desde que exista a vontade, o desejo sincero em ajudar. Não devemos esperar o progresso ou o sucesso de uma tarefa, imaginando que este sucesso deva chegar em pouco tempo, ou imaginando que ele está atrelado ao número de pessoas que farão parte dessa caminhada. O que importa é que ela comece com 2, 3, 10, 20, 100 pessoas. Não importa o número inicial, porque o mundo espiritual está preparado para auxiliar, está aguardando, como eu disse anteriormente, de forma muito paciente, a primeira reunião. Decidam um assunto que for mais conveniente a todos os participantes. Aquele que despertar maior interesse, comecem por este assunto e à medida que surgirem novas pessoas interessadas em estudar, ampliem estes estudos. Formem outros grupos direcionados a assuntos diferentes. Com esse direcionamento, estarão cada vez mais envolvidos com o trabalho já realizado por muitos de vocês em desdobramento no mundo espiritual. Estão mais preparados do que pensam, pois quando alguém sente-se interessado em iniciar uma tarefa espiritual, há meses e às vezes há anos, está sendo preparado no mundo astral pelos seus mentores e pelos espíritos que coordenam a atividade espiritual na área habitada por aquela pessoa. Não existe nada de muito novo para aqueles que iniciarão esse trabalho estarão somente se envolvendo mais de perto com o estudo e com o trabalho espiritual, uma vez que estes já estão sendo realizados durante os desdobramentos pelos quais todos os participantes ou os primeiros participantes já têm passado há vários meses atrás. É só iniciar a tarefa e seguir adiante.